Boa tarde, boa tarde, mais uma live, uma palavra amiga para o seu coração. Vamos falar hoje sobre a graça, que é o cumprimento da lei, ou seja, a graça cumpre a lei. A graça é a pessoa do Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por intermédio do filho que é Jesus Cristo, a lei veio por intermédio do, do servo. Moisés é servo, mas Jesus é filho de Deus. Então, nós entendemos que a graça é, é uma pessoa, a graça não é um termo só ou um conceito. A graça na Bíblia, na verdade, ela representa a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos pregar a graça, ensinar a graça. É pregar Cristo, pregar uh, o ministério da justiça, que é o ministério da graça. Então, no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei mas debaixo da graça. Quer dizer, quando nós estamos debaixo da graça, que é o favor e merecido de Deus, a lei não... Ou seja, o pecado não nos dominará. Por quê? Por não estarmos debaixo da lei. Então, concluímos aqui, entendemos e compreendemos que quando nós estamos debaixo da lei, o pecado tem força, tem poder sobre as nossas vidas. Por quê? Porque na lei, a gente vê mais pela nossa própria performance. E a lei da força ao pecado. A lei não é má, ela é boa, ela é justa, ela é santa, mas é um padrão muito alto para o ser humano. Nenhum, nenhum ser humano neste mundo conseguiu cumprir a lei. Só Jesus, o Filho de Deus, cumpriu em nosso lugar. Não, nós devemos ter muito cuidado e damos graças a Deus mesmo por estarmos debaixo da sua graça, e não debaixo da lei Porque você e eu não poderíamos cumprir a lei Nossa salvação depende da graça de Deus No livro de Efésios capítulo 2 No versículo 8 ao versículo 10 A palavra do Senhor diz que a salvação é pela graça, mediante a fé Então nós entendemos que é mesmo pela graça e não é pela lei, irmãos No Novo Testamento, a lei do Antigo Testamento É descrita como algo que produziu morte para nós isso está registrado no livro de Romanos, capítulo de, eh, capítulo 7, no versículo 10. A lei também veio para ressaltar, ou seja, a lei veio, foi introduzida para expor o pecado do homem. Porque o homem estava orgulhoso, o homem precisava saber que ele é pecador, que ele nada pode sem Deus, ele precisa de Deus, precisa do favor de Deus, do amor de Deus, da ajuda de Deus, da bênção de Deus da salvação de Deus o homem precisava saber que estava numa situação deplorável vulnerável então por isso foi também introduzida a lei para este fim expor o pecado a fraqueza do homem está no livro de Romanos capítulo 5 versículo 20 antes que viesse, antes que viesse essa fé qual fé? O ministério da justiça e da graça de Deus, antes que viesse essa fé, que haveria de vir, ou seja, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então está no livro de Gálatas capítulo 3, no versículo 23 diz que antes do ministério da graça vir, nós estávamos sob custódia da lei, estávamos encerrados, estávamos presos nele, até que a fé se manifestasse. A fé, é, a fé é o ministério, o ministério da justiça, o ministério que revela a justiça de Cristo, o ministério da graça de Deus, porque na lei não precisava fé, a fé não era... O, algo que Deus requeresse Deus queria que o homem cumprisse Mas Deus também sabia que o homem não conseguiria Por isso deu a lei Porque o homem não era capaz O homem não conseguiria Então Deus entregou a lei Para mostrar que o homem Sem Deus nada pode Descobri Que o próprio mandamento Aqui está falando da lei, dos 10 mandamentos Destinado a produzir vida na verdade produziu morte pôs o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento o mandamento dos dez, os dois mandamentos enganou-me e por meio do mandamento que é os dez mandamentos me matou Paulo diz aqui no livro de Romanos capítulo 7 no versículo 10 ao versículo 11 que ele descobriu que a lei que foi destinada para dar vida na verdade trouxe morte para ele, então a lei quando nós Uh, não conseguimos cumprir porque ninguém consegue. Ela produz morte. Como? Ela, ela te acusa. A lei te acusa. A lei, Paulo diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, que uh, Paulo se refere à lei como o ministério que trouxe a morte. O ministério da condenação, o ministério que condena, não matarás, não, não cobiçarás, não adorarás outros deuses, não, então esse ministério era o ministério da condenação, porque o homem não conseguiria, nós hoje ficamos muito, é, muito precavidos, não nos dobramos diante de uma estátua, de uma imagem de escultura, né, e falamos, olha, eu não adoro, não adoro, não adoro imagens e então não vou cometer esse tipo de pecado na verdade quando a pessoa adora muito ou seja prioriza muito o próprio corpo é uma adoração uma idolatria idolatra o próprio corpo essas selfies e sei lá a pessoa vive em torno de si próprio não prioriza as coisas do espírito está idolatrado então Deus disse, para não idolatrarmos Ou seja, não buscarmos outros outros deuses E nós ficamos Mas é precavidos com imagens Mas na verdade Nós erramos É mesmo só pela graça de Deus Meu irmão e minha irmã Esta palavra que eu trouxe esta tarde para vocês Fala sobre a graça E o cumprimento da lei Eu vou colocar aí os versículos Para que vocês então depois com mais calma Possam consultar Na vossa bíblia os versículos de estudar mesmo com a direção do Espírito Santo e entender melhor esse tema entre a graça e o ou seja a graça e a lei em nome do Senhor Jesus Cristo Shalom